Nós fazemos de tudo para deixar a sua conta e o seu patrimônio cada vez mais protegidos. Por isso, agora você pode contar com o Seguro Conta e com o Seguro Conta e Cartão. Eu vou te explicar tudo sobre esses dois produtos. Infelizmente, podemos nos deparar com situações de violência e insegurança. Pensando nisso, criamos esses dois produtos. O Seguro Conta te reembolsa os valores transferidos sob coação ou ameaça, como, por exemplo, durante um assalto ou sequestro relâmpago. Ao contratar, você fica protegido nas transações via PIX, TED e DOC. Se preferir, você pode contratar o seguro-conta e cartão, que se aplica em três situações. Olha só. Número 1. Um, assim como no seguro-conta, ele reembolsa transferências via PIX, TED ou DOC, sob coação ou ameaça. Número 2. Em saque e compra sob coação. Aqui você também recebe o reembolso dos valores se for coagido a fazer essas transações. E número 3 em situações de roubo, furto ou perda do cartão de crédito. Em caso de uso indevido do cartão depois de situações como essas, o seguro estorna as transações feitas por terceiros. Ah, e aqui vão alguns pontos importantes que você precisa saber. A cobertura vale para o cartão físico e virtual. E o seguro é válido também para situações ocorridas no exterior. E fica tranquilo, ambos os seguros protegem também os recursos da sua conta investimento atrelada à conta corrente do BTG Bank. Ou seja, se a transferência dos valores ocorrer da sua conta investimento, você também estará protegido. Gostou? Então, para contratar e saber mais informações, é só acessar o seu app BTG Bank. E se você tiver alguma dúvida, fale com a gente no chat do app. Até mais!